Topodidio, um personagem de um programa infantil exibido na televisão italiana na década de 1960. O personagem criado em 1958 pela roteirista e produtora da televisão italiana, Maria Perego. Uma curiosidade. Topodidio em italiano. Topo significa rato e Didio é Luigi. Topodidio o boneco. Um rato de espuma macia, com olhos sonhadores e uma personalidade amigável e infantil. Foi muito popular na Itália durante muitos anos. Sempre se apresentava com um fundo escuro, facilitando a vida dos... Durante as apresentações do boneco Topodidio, o fundo era sempre escuro. Desta forma, não se podia Observar os manipuladores que davam vida ao boneco. Também tinha seu nome ligado a revistas, filmes, merchandising, brinquedos. Estava famoso no mundo todo. Até mesmo se apresentou no show de Ed Sullivan, o famoso apresentador de televisão, em 1963. Topodigio ainda tem fãs fiéis e se tornou um ícone da cultura pop italiana. Topodigio também protagonizou um filme chamado Le Aventure di Topodigio, lançado em 1965. Topodigio tem fãs no mundo inteiro, incluindo Estados Unidos, América Central, Europa, América do Sul e o Oriente. Topodidio fez sua estreia na TV italiana em 1959. Foi um grande sucesso entre as crianças. Na televisão italiana, o rato apresentava acompanhado de nada mais nada menos que a atriz Gina Lollobrigida. Durante o final da década de 1960, o personagem Topodidio fez muito sucesso no mercado musical também com a canção Meu Limão, Meu Limoeiro, lançada em um compacto em 1969 e foi recordista de vendas, além de terem sido lançados vários bonecos, carrinhos, brinquedos e vários outros produtos licenciados. Os manipuladores do boneco Topodídio vestiam-se de preto dos pés à cabeça. Desta forma poderiam manipular bonecos sem serem vistos. Maria Perego, criadora do Topodidio, nasceu em Veneza, 8 de dezembro de 1923. Morreu em Milão, 7 de novembro de 2019. Foi uma autora de televisão italiana, escritora, artista de animação e criadora junto com seu marido Federico Caldura do personagem Topodidio. No final dos anos 80, Topodidio teve a voz de Cassiano Ricardo e Laerte Sarromor. Nos anos 70, Topodídio teve como apresentadores o humorista Agildo Ribeiro e a atriz Regina Duarte.